Você é gestor ou líder de vendas? Está com dificuldades em prospectar novos clientes? E quanto dinheiro sua empresa já gastou com cursos e no final não conseguiu aplicar as técnicas com sua equipe ou percebeu que os métodos não se encaixavam no seu negócio? A maioria dos cursos são genéricos e teóricos e não possuem a parte mais importante, que é ensinar como aplicar tudo na prática. Com a Miriam Mourão é diferente. Ela oferece curso de prospecção em formato de mentoria. Primeiro, realiza um diagnóstico para entender todo o cenário da sua empresa. Em seguida, cria um cronograma de conteúdo personalizado. E por fim, ajuda a sua equipe a colocar em prática no dia a dia todos os métodos. Tudo isso baseado em 21 anos de experiência na área de prospecção em diversos segmentos industriais. E mais, você terá todo acompanhamento conforme sua necessidade. Descomplique sua prospecção com a Miriam. Entre em contato agora!